Pai, nós te louvamos, Pai Father, we praise you. Te agradeço pela vida do teu servo I thank you for the life of your servant. Pai, nós queremos pedir, Deus Que ao oh Deus a nossa mente God, our Esteja cativa a tua obediência Que teu espírito fale através do teu filho Que o espírito fale através do teu filho Deus, fortaleça o seu corpo, Pai O oh Deus, do cansaço de tantos dias ministrando, From the Senhor of having ministered so many days. Toma a sua voz Toma a sua mente Ó oh Deus, e dê a Ele uma força sobrenatural que vem do Senhor, meu Pai. Ó oh Deus, e nós te louvamos. E nós queremos declarar nessa noite que a comunhão do Espírito Santo de Deus está entre nós, está sobre nós. Ó oh Pai, e nós te louvamos e abençoamos a vida do servo do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Pastor, Deus abençoe você. Se você quiser, eu prego em inglês já direto. Pode pregar. Fica mais difícil. Ele diz: Se você quiser, eu só prego em inglês de novo para você. O que vocês acham? Você prefere inglês ou português? Oh, meu Deus. Meus queridos, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor. Eu estou feliz em poder estar com vocês na noite de hoje. I'm happy to be able to be here Como já foi falado pelo querido pastor Leandro Sozzi, As pastor Leandro Sozzi nós estávamos participando aqui da Escola Bíblica de Obreiros e Líderes que participaram na Escola Bíblica de e Líderes na Igreja Assembleia de Deus, aqui presidida pelo nosso querido pastor Eugênio. A of God, which is led by pastor Eugênio. Passamos ali três dias e nós passamos três dias debaixo de uma nuvem de glória. Três dias debaixo de uma nuvem de glória. Days under a, a cloud of glory. Deus nos visitou assim de forma muito extraordinária. Deus nos visitou uma forma extraordinária. E eu identifico que a presença de Deus está assim de forma notória spirit, quando eu vejo lágrimas línguas estranhas tongues, e isso aconteceu esses três dias lá na escola bíblica escola bíblica eu mesmo me derramei na presença de Deus. I out God's Além de pastor, being a pastor, eu eu sou adorador. A e creio que esta noite estamos aqui nesse propósito. I here with this purpose, de adorá-lo na beleza da sua santidade. De adorá-lo na beleza da sua santidade. Pastor Eugênio, muito obrigado por tudo. Pastor Eugênio, thank you so much for everything. E sua é extensivo a sua igreja, que alguns membros estão aqui conosco. And E agora eu me dirijo ao pastor desta igreja. And I direct myself to the pastor of this church now. E eu quero já parabenizá-lo por esta data tão especial na sua vida. A minha oração é que Deus aprove as obras das suas mãos. E que o Senhor possa prosperar em tudo. Prosper e que as suas tendas sejam alargadas. Deus lhe abençoe. Deus te abençoe. Estou feliz que eu não estou só hoje eu é, falou isso porque teve uma rebelião contra mim hoje pela manhã os cariocas The cariocas people from Rio de Janeiro se opuseram <laughs> os cariocas se levantaram contra mim hoje. cariocas rose up against me today. Mas aqui tem muita gente da Bahia, já não estou só. There are many people from Bahia. Esse Deus nosso é tremendo. Ele tem servos de todos os povos, servos. He has servants in all of all, people, all tribes, Tribos, línguas e nações. Existem mais de 6 mil idiomas na Terra. There are over on the earth. Somente na África existem cerca de 1.500 dialetos. In alone, there are over, there are about 1, Deus é adorado em todas as línguas, em todos os dialetos. Deus é adorado em todas as línguas, em todos os lugares. E quando o arrebatamento da Igreja acontecer, nós seremos um. Nós seremos um para sempre com ele quem tem esta esperança Who quem... has this expectation? glória a deus glory to god nós vamos ler um texto na bíblia sagrada we're going to read a scripture in the holy bible é, no evangelho segundo escreveu lucas it's in the gospel of luke capítulo de número 7 a partir do verso 36 it's going to be chapter 7 starting in verse 36 E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. And one of the e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. And behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia lhe com o unguento. And stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Quando isso viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo dizendo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Now when the which had him saw it, he e respondendo Jesus, disse-lhe, Simão... Uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize, a mestre. And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee, and he saith, Master, say on. amen, amen. Esta mulher mencionada pelo pelo Dr. Lucas nesse evangelho no capítulo 7. This woman mentioned by Dr. Lucas here in Luke chapter 7. Não é a mesma mulher mencionada por Mateus no capítulo 26 do seu evangelho. It's not the same woman mentioned in the Gospel of Matthew in chapter 26. Também não é a mesma mulher mencionada por Marcos no capítulo 14 do seu Evangelho. Nem também a mulher mencionada por João no capítulo 12 do seu Evangelho. Isso porque a mulher mencionada por Mateus no capítulo 26 do seu Evangelho. Como também a mulher mencionada por Marcos no capítulo 14. E a mulher mencionada no capítulo 14 como também a mulher mencionada por João no capítulo 12, 12. diz respeito à mesma mulher about A saber, Maria, irmã de Lázaro de Betânia. the sister of Lazarus, of Bethany. A mulher aqui mencionada pelo Dr. Lucas neste evangelho no capítulo 7. The woman here mentioned by Luke in chapter 7, Está falando de uma mulher pecadora da cidade de Nain. Gina, uh, Nós não somos informados o que levou Jesus a receber um convite de um fariseu por nome Simão? Só sabemos que Jesus fora convidado por este fariseu para participar de um banquete na sua casa. Nós sabemos que Jesus foi convidado por este fariseu para participar em um banquete na sua casa. Para conhecermos um pouco os fariseus know, Os fariseus eles surgiram no século 2 antes de Cristo. The no século II antes de Jesus. Eles foram os criadores da sinagoga. O nome fariseu significa separado. Mas a sua oposição ferrenha ao cristianismo... But their opposition against Christianity é, rendeu lhe através do século a figura de fanáticos. Has basically through the, has given them uh, the figure of being fanatics. Hipócritas. Hypocrites, pessoas que manipulavam as leis para os seus próprios interesses ainda falando sobre os fariseus about os fariseus eram uma classe de pessoas muito importante the were a group of that were very important. todas as refeições na casa de um fariseu Pharisee, requeriam pureza e ritual they and pois o isolamento de alimentos impuros como de pessoas impuras so foods, era muito importante para o fariseu were O fariseu jamais se assentava à mesa estando ali pessoas que eles consideravam impuras. If someone there was someone that they would consider impure. Essas pessoas kind of impuras são classificadas como leprosos, prostitutas, cegos, Blind. Todas essas pessoas eram consideradas impuras para um fariseu. All of these people were considered impure for a e, Pharisee. E com estas pessoas o fariseu jamais se assentava à mesa. And with these people, a Pharisee would refuse to sit at table. Foi exatamente para um lugar como este que fora convidado Jesus. And it was exactly to this type of place that Jesus was Jesus foi convidado para participar de um banquete na casa deste fariseu. Jesus was invited to participate in a banquet at this Pharisee's home. A bem da verdade é que quando se convidava alguém para a casa do fariseu, and it's true that whenever someone was invited to a Pharisee's house, os intelectuais daquela localidade também eram convidados. The intellectuals of that uh, region were also invited. O convite dos intelectuais era para que eles debatessem algum assunto das escrituras. E a convite dos intelectuais e filósofos foi para que eles possam debater as escrituras. Só que um detalhe importante é bom observar. A, a to Quando um fariseu convidava alguém para participar de um banquete em sua casa, house, esse convite se tornava algo público. As pessoas daquela cidade podiam participar também. Daquele banquete observando. O fariseu ele colocava a sua mesa mais chique no centro da sala. Right em volta daquela mesa ele colocava os chamados divãs. And around the, that table they would put, I believe, it would be called the, uh, now it my mind, but divãs. The, the, e yes. okay. yeah. yes. São cadeiras que, quando se, se assenta, é, você reclina o corpo para a esquerda. E se apoia um, com o cotovelo esquerdo. os pés são afastados da mesa. E os pés. Your feet are drawn away from the table. Então nesta mesa, so, this table, se assentava os mestres daquela localidade, the of that would sit, e a pessoa que o fariseu convidou, and the person that the Pharisee invited, neste caso Jesus, In this case, Jesus, só que quando o convite se tratava de um rabino, de um mestre, but whenever the invitation was also given to a rabbi, a master, as honrarias eram outras, then the honors were different. O dono da casa, neste caso o fariseu, house, ele pedia que todos todos do sexo masculino da sua casa ficasse na entrada do jardim da sua casa the the house, para beijar no rosto aquele mestre convidado Jesus quando chegou na casa deste fariseu Jesus, house, todos os princípios de hospitalidade foram obstruídos por este fariseu Fariseu. They were, Foram violados. They were violated by this pois quando ele chegou, when he arrived, não havia ninguém do sexo masculino ali para beijar o seu rosto. Também não houve ninguém. Para conduzi-lo até a entrada da casa. Ali aquele mestre deixaria as suas sandálias. E um outro servo do fariseu. O conduzia à mesa. Apontando-lhe a cadeira ou o divã onde ele se assentaria. lhe para o lugar ele deveria estar. Não houve absolutamente ninguém There was no one para honrar Jesus desta forma. To honor Jesus in this manner. Mas ele foi convidado But para esta casa. He was to this house. Quando ele chega na casa do fariseu, When ele he entra, gets to the house, he goes in, e ele se assenta no divã que estava reservado para ele. Os intelectuais daquela área já estavam assentados à mesa. The of the area were at the table. E as pessoas daquela cidade estavam na expectativa de um longo debate. Teológico. Só que quando Jesus se assenta no seu divã, um silêncio tomou conta da casa, ninguém falava absolutamente nada. O fariseu, na verdade, ele queria. Saber the, quem era de fato Jesus. O fariseu não convidou Jesus para aprender nada de Jesus. The did not Jesus, to learn from Jesus. O fariseu convidou Jesus para tentar saber quem era Jesus. Jesus, Jesus porque suas doutrinas impactavam as multidões? Why were his Por que, the que os cegos viam? Why were the Por que, que os aleijados andavam? Why were the lame Por que os mortos. Mortos ressuscitavam. The Quem era ele? De onde ele estava vindo? Qual era o seu destino? Por que, que ele estava ali? Era isso que o fariseu queria saber. E aquele silêncio tomou conta da casa. E eu vou lhe dizer uma coisa. Jesus tem algo que ele não gosta. Jesus like. Aí você me pergunta, o que, pastor? pastor? Pergunta ele não gosta de estar no lugar like que não é adorado se ele está no lugar place, ele precisa ser adorado e ali ninguém o adorou. And no one him there. Todos estavam ali para tentar saber a respeito dele. Mas Jesus nunca fica sem adoradores. But Jesus is never left sabe o que acontece? You know o Espírito Santo foi do lado de fora, the Holy Spirit went to the impulsionou uma prostituta and e leva essa prostituta dentro de casa. And took this into ela não pediu licença a ninguém, She didn't ask ela não disse right. bom dia. Say good ela não disse boa tarde. Ela não disse boa noite. Ela entrou sem pedir she licença. E ela right. foi até o divã de Jesus And estava sentado. O texto da Bíblia diz que ela foi por detrás de Jesus. She went Jesus. Ela não foi pela frente. Ela foi por detrás. Sabe por que, que ela foi por detrás? You know Porque ela não tinha coragem de encarar o olhar de Jesus, gaze. o olhar de Jesus, gaze penetraria would e ela ficaria com vergonha do olhar penetrante de Jesus. E ela vai por detrás dele. So she goes him. Ela vai por detrás dele. And she goes behind him porque atrás de Jesus, behind Jesus está a sua misericórdia na frente dele in front of está a sua glória is his glory. eu vou repetir para você entender atrás de Jesus, Jesus está a sua misericórdia e pela frente de Jesus, Jesus está a sua glória is his glory. ela foi por detrás porque atrás que representa a misericórdia você sabe o que significa misericórdia? Misericórdia é você não receber o que você merece. Misericórdia é irmã da graça. Misericórdia é irmã da graça. É a irmã da É irmã da a palavra hebraica para misericórdia. É a mesma palavra para graça. O nome em hebraico é resedi. O nome hebraico é resedi. Recede. Recede representa graça. Recede representa misericórdia. O que é graça? Graça grace é você receber grace is when you receive o que não merece. What you don't deserve. Você não merecia a salvação. You did not deserve salvation. Eu não merecia a salvação. I did not deserve salvation. Mas Ele me deu a salvação. But he gave me salvation. Ele te deu a salvação. He gave you salvation. Faz assim com a mão direita. Do this with your right hand. Aponte para alguém de seu lado. Diga para ele e para ela. Point to him você não merecia a salvação mas ele te deu a salvação você ganhou a salvação Deus te deu a salvação de graça agora misericórdia misericórdia é você não receber o que merece graça é você receber o que você não merece e misericórdia é você não receber Is for you to not receive merece. what you do deserve. Eu I deserve. Você you deserve. Nós We all deserve. A the condemnation. Mas a graça, But the grace. Ela nossa causa. It gave. Ela it, disse, Não. it said no. Não. It stood for Não. our case and said no, Não. no, no. Não. É That is mercy. E ela vai por dele. So she goes behind him. Todos ficaram perplexos. Oh, we're perplexed. Não sabiam o que estava acontecendo. They didn't know what was going on. E aquela mulher, quando está por detrás dele, quando a mulher está atrás dele, Lucas diz que ela começou a chorar. Luke says she began to weep. Lágrimas caíam dos seus olhos. Tears were coming from her eyes. Lavava os seus pés. She washed his feet. Sabe por que ela chorava nos pés de Jesus? You know why she cried at the feet of Jesus? Porque aqui está cumprindo-se um princípio bíblico. Because this is fulfilling a biblical principle. Esse princípio bíblico desse bíblico é do velho testamento. Porque todo animal que ia ser morto no altar dos holocaustos do tabernáculo was killed on the altar of sacrifice. Ele passava por três exames: o exame dos levitas, o exame dos sacerdotes, e o exame do sumo sacerdote. Priests, Quando chegava na presença do sumo sacerdote, o priest, sacerdote examinava este animal, animal e ele declarava se era perfeito ou não para o sacrifício for sacrifice if that lamb fosse perfeito para o was perfect for sacrifice era necessário lavar os do cordeiro then uma escova. they still had to wash the feet of the lamb é with, por isso a, que with a brush é por isso que esta está nos de Jesus. that is why this woman is crying at the ela feet está of dizendo, tu és o cordeiro de Jesus she is de saying you are the lamb of God you are the lamb that is to die on the cross of Calvary Enquanto ela chora, while she is crying Ninguém fez nada. No one did anything. Ninguém tentou tirá-la dos pés no de Jesus. No one tried to remove her from Jesus' feet. Todos de alguma forma censurava. Everyone in one manner would censor her. De repente. Suddenly, ela pega e solta seus cabelos She lets her hair down e começa a enxugar os pés de Jesus e começa a enxugar soltar os cabelos na cultura judaica dos dias de Jesus era algo que as mulheres não podiam fazer women were not to do. havia uma escola teológica em Jerusalém There was a in que era muito radical, that was very radical dizia que se porventura uma mulher dizia que se porventura uma mulher fizesse comida e o marido não gostasse would make food and the husband didn't like it. Ele tinha a o He had the right to divorce her. Tempo, In this time, uma a woman nunca would never, ever be allowed to let down her hair in the presence of another man. If perchance she would let down her hair in the presence of another man then her husband had the right to give her divorce. When this woman is crying at Jesus' feet no one gave her a handkerchief no one gave her a towel no one gave her absolutely para que pelo menos ela enxugasse seu rosto. So that she might at least dry her face. E ela solta seus cabelos. So she lets down her hair. O povo ali the people there não sabia do que estava acontecendo. Did not know what was going on. Aquilo era um ato de intimidade that da mulher. Was an act of intimacy. E isso só podia acontecer And that could only happen. no quarto com seu esposo. Mas esta mulher But this woman está soltando seus cabelos is letting down her na hair frente de todos aqueles homens. In, amongst all of those men this here is a principle Esta mulher, solta seus cabelos, when this woman lets down her hair ela está dizendo, she is saying Eu aqui, Senhor, I came here Lord to worship you Eu vim aqui com I came here with freedom Eu não vim aqui estar presa. I didn't come here to be bound Eu não vim aqui estar I didn't come here to be tied meus up não estão na minha casa. my thoughts are not in my meus house não estão nos meus my thoughts are not on my problems meus no meu carro que está no my estacionamento. Meus pensamentos lot. não my estão dos meus filhos. Meus pensamentos meus pensamentos estão aqui em ti para ti adorar. Eu vou lhe fazer um pedido nesta noite. Olhe para alguém da sua direita e da esquerda. To to Fale right. para ele para ela. Solte os seus cabelos. <laughs> Talvez você esteja ao lado de <laughs> alguém que não tenha cabelos. Uh, who that, who, Who is bald? Ele é careca. He is bald. Mas, But look to him. para Look to her. Diga, seus and Let down your spiritual hair. Be free to worship him. Quem veio aqui para adorar a Jesus? Who came here to worship Jesus? Levante a sua mão comigo, por Raise favor. Raise your hand with me, please. Aproveite e glorifique ao nome de Jesus. and worship the name of Jesus. Libere uma palavra de adoração para word of adoration to him. I am preaching like I preach in Brazil. Yeah. I love you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. <laughs> He said, I don't know if that's good or bad. <laughs> Glory, a Deus. Glory, Glory to God. We feel your presence here, Lord. Hallelujah. Hallelujah naquele instante que a mulher está chorando that time when the woman is crying, e enxugando os pés de Jesus, and Jesus feet, Ela começa a ungir ele com óleo. She to him with oil, Isso mesmo, ungir com óleo. To anoint with oil. Essa unção com óleo aqui também é um outro princípio. Also porque era muito comum porque era muito comum as mulheres ungirem seus mortos. For women to anoint the dead. Vocês lembram que quando Lázaro morreu? You remember that when Lazarus died? Jesus foi chegar em Betânia com quatro dias. Jesus arrived in, Bethan uh, in Bethany after quatro days. Marta, na entrada da aldeia de Betânia disse já é de quatro dias. But afterwards when he arrived they said it's already been cheira, four days. Já cheira mal. He already smells bad. Eles was dizendo: "Senhor, was saying, o senhor chegou tarde demais". saying, "Lord, you are too late." Nós cremos na ressurreição. We believe in the resurrection. Mas nós cremos no terceiro dia. But well, we believe on the third day. Porque para os judeus, because for the Jews, eles criam na ressurreição. They believed in the resurrection. Mas na ressurreição do terceiro dia. But the resurrection on the third day. Porque para eles, because for them, um espírito a spirit, rondava o corpo do morto. would be around the dead esse, person's body. E esse espírito tinha poder de ressuscitar o morto. And the spirit had the power to resurrect the dead. Mas até o terceiro dia. But only until the no quarto dia. never on the fourth day, Jesus, chega Jesus arrives on the fourth, tudo when everything was As over, all of the hopes of the people, there was no way, ele só chega nesta hora. and he only shows up Porque ele chega ser glorificado. because he shows up to be glorified, Vocês lembram de Jesus quando ele morreu? do you remember Jesus when he died, As foram no de manhã. the woman went Sunday morning, com especiarias. With, uh, spices, perfumes para passar no corpo de Jesus sabe por que eles passavam perfume no corpo do morto? para o morto não ressuscitar fedendo so é por isso que eles passavam perfume no corpo do morto on the dead body. mas vocês lembram But do you que quando as mulheres foram no sepulcro de Jesus no domingo sepulcro Sunday. o sepulcro estava vazio The tomb was empty. elas não poderam They could not. Passar perfume no corpo de Jesus. Put perfume on Jesus' body. Porque Jesus já havia ressuscitado. Because Jesus had already resurrected. Sabe onde Jesus estava? Do you know where Jesus was? Estava no jardim do túmulo. He was in the garden of the tomb. Estava no jardim do túmulo. He was in the garden of the tomb. E ele se passou como hortelã. And he uh, he passed by like a, some. O que cuida do jardim? Yeah, I just don't remember what it is in English. Yeah. The care, uh, uh, grave o jardineiro. The caretaker. Yes. <laughs> ele tinha que ressuscitar no jardim. He had to, be, to rise again in the garden. Porque Jesus é o segundo Adão. Because Jesus is the second Adam. O primeiro Adão vivia onde? The first Adam lived where? Vivia no jardim. He lived in the Onde ele morreu? Where did he die? Morreu no jardim. He died in the garden. O segundo Adão Adam veio comprar briga. Came to fight do primeiro Adão From the first Adam. o primeiro Adão vivia no jardim e morreu no jardim o segundo Adão ressuscitou no jardim ressuscitou no jardim a mulher do primeiro Adão Eva primeiro Adão Eve ela deu a má notícia ao primeiro Adão. Coma da árvore. Porque seremos igual a Deus. Because we shall be like God. A mulher levou a má notícia. Quando o segundo Adão ressuscita? When the second Adam rises, Ele pede às mulheres que leve a boa notícia. To bring, to Fale para os meus discípulos que eu ressuscitei Tell my disciples that I have risen again. Aí você me pergunta por que, que Jesus, so then me, why did Jesus não foi ungido pelas mulheres. Well, why was he not by the women? Eu vou te responder. I'm Jesus não foi ungido pelas mulheres enquanto estava no sepulcro? Jesus was not anointed by the woman while he was in the tomb? Porque ele não recebe glória como morto. Because he does not receive glory when he is dead. Ele só recebe glória como vivo. He only receives glory as a person that's alive. Ele já tinha sido ungido. He had already been anointed. Aqui na casa do fariseu. Here in the Pharisee's home. Quando a mulher unge ele com óleo. When the woman anoints him with oil. O fariseu The Pharisee não entendeu absolutamente nada. Did not e ele começou he a falar consigo mesmo. To talk to Se este homem fosse profeta, If this man were a prophet, bem saberia quem very well he would know e qual é esta mulher que ele tocou. Who this woman is that him. Pois esta mulher é uma pecadora. Jesus ouviu os pensamentos do fariseu. Jesus heard the Nada se oculta. Nada se oculta. A audição de Deus. To Deus. E Jesus olhou para Simão e disse-lhe. Jesus olhou para Simão e disse-lhe. Simão. Uma coisa eu tenho a dizer-te. Uma coisa que eu tenho a dizer para E no versículo número 41. E no versículo 41. Jesus começa a contar uma parábola para Simão. Jesus begins to tell a parable to Simon. E ele diz um certo credor. And he says there was a certain creditor. Tinha dois devedores, which had two debtors. Quantos devedores? How many debtors? Quantos devedores? How many debtors? Dois devedores. Two debtors. Um devedor devia 500 dinheiro. The one owed him 500 pence. O outro devedor devia 50 dinheiro. And the other 50. Jesus disse, e não tendo eles com que pagar. And Jesus says, and when they had nothing to pay, perdoou-lhes a ambos. He frankly forgave them both diz pois, Simão, Tell me, therefore, qual deles o amará mais? A parábola que Jesus alça aqui the that Jesus casts out here, é uma parábola alusiva the, a Simão to Simon, e aquela mulher. Jesus fala: havia um credor. Jesus disse: havia um credor. O credor aqui é o próprio Jesus. O credor aqui é Jesus Himself. Esse credor tinha dois devedores. Creditor, I'm sorry, the creditor had two debtors. Os dois devedores eram Simão e a mulher. The creditor's Jesus and the two debtors were Simon and the woman. Quem devia 500 dinheiro ao credor era a mulher. The woman was the one who owed 500 pence to Jesus. E quem devia 50 dinheiro ao credor era Simão. And the one who owed 50 pence to Jesus was Simon. Aquela mulher que devia 500 dinheiro para o credor? That woman who owed 500 pence to the Uh, Porque no conceito da sociedade society, Aquela mulher era uma prostituta Ela pecava mais do que o fariseu so she was a sinner, sin more than the O fariseu Simão devia 50 dinheiros the 50 pence. Porque no conceito da sociedade Ele pecava menos do que a prostituta Afinal de contas At the end of the day, ele era um homem religioso. He was a man. Daí Jesus disse: Jesus says, Tu me deves 50. 50. E esta mulher me deve 500. E esta mulher me deve 500. Vocês dois têm culpa diante de mim. Are found me. Vocês dois Both of you devem a mim. E você, Simão, mesmo me devendo 50, e esta mulher 500, and this woman 500 nenhum de vocês dois two, tem com que me pagar, porque perdão não se compra, you buy perdão se ganha de graça. Is by grace. Jesus está dizendo, Simão, você não tem com que me pagar. Essa prostituta. This prostitute, também não tem com que me pagar. Also pay me. agora, simão, Worship tanto você, simon, now simon, you, tanto ela, and her, tanto ela, and her, quanto você, and you, os dois, both of you, devem a mim, oh me. tu, you, simão, simon, não é melhor do que ela, not than her, em nada, in nothing. todos dois são pecadores both diante of de mim, mas eu estou aqui para perdoar vocês But dois, i'm here to forgive both of you aí Jesus pergunta. And then Jesus asks. Depois de perdoados. After being forgiven. Foi perdoado aquele que deve 50? The one who owed 50 was forgiven. Foi perdoado que deve 500? The one who owed 500 was forgiven. Simão me responda. If you don't answer. Qual dos dois amará mais o credor? Então me which one will love the creditor all the more? Aí Simão não hesita em responder. É claro que quem ama mais o credor é quem mais foi perdoado. Says, of course, the one who loves the credor the most is the one who was forgiven the most. Quem foi tu no mundo? Who were you in the world? Você está pensando que você era tão bonzinho assim? Were you that you were just you were good? Porque você frequentava a sua religião? You, uh, your religion. Porque você era devoto de algum santo? You were a of a saint. Você acha que isso fazia de você uma pessoa melhor do que um usuário de drogas? you think that makes you better than a drug abuser? Evidentemente que sim. Evidentemente, yes. sim. Esse é o conceito da sociedade. that's the concept in Mas diante de Deus, God, você também era um pecador. a A questão é is, quem é que ama mais o Senhor? Who is it that loves the Lord the most? Quem foi muito perdoado? The one who was forgiven much? Ou quem foi pouco perdoado? Or who was forgiven little? Eu sei de onde vi. I know where I came from. Às vezes você olha e diz assim, para so, que esse euforismo? Sometimes you look and say, Por que gritar? Why? Why scream? Why? Por que esse, esse fervor? Por que esse fervor? Por saltar? Por que gritar? Screaming and all the action. Você não sabe de onde eu vim. You don't know where I came from. Você não sabe o tanto que eu fui perdoado. You don't know how much I was forgiven. Porque quanto mais é perdoado, because the more you are forgiven, mais ama o Senhor. The more you love the Lord você não tem noção have no da minha vida anterior of my prior life. Deus me alcançou Deus me Deus me alcançou. God reached me. E é por isso que eu tenho fervor. That's why I have such fervor. Oh, pastor, mas você não sabe também da minha vida. Oh, pastor, but you don't know also about my life. Você está dizendo que quer me ver pulando nesta noite? Are you saying you want to see me jumping up and down tonight? Não, não, não é isso que eu no, quero. No, no, that's not what I want. Eu só estou aqui aplicando, I'm expondo o significado, just here applying, o significado de ser perdoado por Deus. Of being forgiven by God. Quantas pessoas aqui já foram perdoadas? por Deus? Faça assim com a sua mão mais alto que você puder. Do this, lift your hand Levante a sua mão direita também da mesma altura. Not raise your right hand with the same height. Se você pode aplaudi-lo, faça isso If you agora. Can clap, do this now. Mas aplauda com vontade. But clap with desire, with aplauda zeal. com fervor. Clap with zeal. Jesus. Jesus. Fez esta pergunta para Simão. Asked. Simon this question Qual dos dois mais? which of the two love, would love mo, e ele more and he replied tenho mim, I have for me é a mais Simon Ezra said, suppose it e Jesus disse, he says the one who was forgiven the most and isso, Jesus said isso tu bem. thou hast ju rightly judged a Deus. glory to God Eu fui perdoado. I was forgiven Eu fui perdoado. I was forgiven eu fui perdoado pelo Senhor. I was by the Lord. Não existe uma cartilha, There, um dever de casa. No or não existe um, um sketch, or, or task, or sketch, uma, uma anotação, uh, anotações, é uma, programa. Não existe or, um programa. Uh, dizendo como você deve adorar Telling you how you should worship There's no guide on how to worship O, o fariseu estava censurando esta mulher The Pharisee was censoring this woman por causa do culto Because of the service Por causa service do culto que ela estava prestando para Deus service that she culto was giving culto. to God Liturgia, I'm sorry, okay, brother, the liturgy. No, yes. it's fine, brother. Just, yes. A gente chega lá It's always a learning experience for me, yeah. so... Yeah. <laughs> ah, glória a Deus. Eu tô te amando. I love you too, brother. <laughs> eu não posso, né, pastor? Ele é o melhor. Ele é o melhor, yeah. é o melhor que, eu, que, eu, que eu preguei aqui. Mas eu sou carioca, hein? Entendeu? É verdade. Carioca. <laughs> carioca. Tu é carioca? Não. É. É. Excuse me. Excuse <laughs> me. <laughs> é, rapaz, os cariocas aqui estão mandando, hein? Tudo, tudo, tudo cariocas tem, are taking over cara here. De carioca you, não You man. don't look like a carioca, não, <laughs> no. <laughs> no, né? Ah, é. Carioca, alemão Tu é americano, irmão. You are American. <laughs> Esquece o Brasil. Forget Brazil. Yeah. <laughs> Eu sou americano também. I'm American as well. <laughs> <laughs> South American. <laughs> <laughs> Amen. Yes. Amen. Por que, que eles estão rindo? I don't know, bro. Yeah. <laughs> Why are they laughing? I don't know. Glória a Deus, eu. Amen. Amen. Eu estou me refazendo, entendeu? I'm putting myself together here. I'm just taking a moment. Porque eu, ironicamente, por que eles estão rindo Ele I don't know, bro. só a ironia dele. I should Glory just stick Dios. to translating. Uh, <laughs> my brother Leandro. tá uh, <laughs> <laughs> <laughs> envergonhado. Yeah. Leandro is embarrassed here. O semblante dele tá oh. His countenance is, look. Uh, yeah. caiu. <laughs> It's fallen. Uh, because he don't speak English. <laughs> <laughs> <laughs> It's the only phrase he memorizes, right? <laughs> the okay. airport and plane, and hotel. Nothing. <laughs> he's, <laughs> he's not speaking English. <laughs> uh, Gloria Deus. I'm sorry, Pastor. I'm it, I'm sorry. I'm sorry. I'm We're recording, but you'll edit later. He yes. asked. <laughs> Glory to God. Pastor, you. have to invite me more here because then you really do, Pastor. Pastor? Yeah. <laughs> Pastor, can I take you to Brazil with me? <laughs> Do onde fosse, tu tá, tu tá mas eu tudo em qualquer lugar, não. Você está brincando, mas é não Não, é... Faz três anos que eu não vou. É mesmo? Please. Follow me. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas estão... É, quantas pessoas aqui e, e, que falam inglês... E, How many people here speak uh -huh. English or okay. you're American? É, dá ver que vocês são yeah, we can see that you're American. <laughs> É, eu quero aproveitar essa oportunidade aqui de descontração here, é, e dizer que eu, eu conheço muitas nações. Nations, nações de primeiro mundo. Nations, é, mas eu, eu gosto muito dos Estados Unidos. Really like eu gosto da cultura. I love the culture, Da educação do povo. da yes. eu gosto de tudo aqui. Like everything here. Eu só não gosto porque eu engordo aqui. Até a água daqui é, engorda. Even the water here fattens you. <laughs> é, e todas as vezes que eu venho aqui, and every time that I come here, eu oro por essa nação. I pray for this nation. Porque essa nação tem princípios cristãos. Because this nation has Christian principles. E todas as vezes que eu chego aqui, and every time that I here, eu levanto as minhas mãos. I lift my hands. E eu Sempre digo que Deus abençoe a América. And I always say, God bless America. Eu espero que todos vocês que são americanos, I hope that all of you who are American, como os imigrantes que estão aqui, just like the immigrants that are que here, seja brasileiro, hispânico, que vocês possam criar os filhos de vocês that you would, uh, raise your children no temor do Senhor, in the fear of the Lord. porque esta nação Because this nation vai precisar de uma geração ainda que virá. E se essa geração agora for destruída, and if this generation is destroyed, eu tenho medo de igre da igreja de amanhã. Then I fear for tomorrow's church. Então, ensine os seus filhos os caminhos de Jesus. So instruct your children in the ways of Jesus. Amém? Amen? Amém? Amém. Amen. Você foi muito ou pouco perdoado. Were you little were you, were you forgiven little or much? Amen. Lord. É isso que Jesus está perguntando. That's what Jesus is asking. A mulher devia 500. The woman owed 500. Ele devia 50. And he owed 50. Mas nenhum dos dois tinha como pagar ao credor. Jesus olhou para o fariseu Jesus to the Pharisee, e ele começa a falar com o fariseu dizendo-lhe: Vês tu esta mulher? Do you see this woman? Entrei na tua casa. House, e não me deste água para os pés. Mas esta regou os meus pés com lágrimas. E nos enxugou com os seus cabelos. Tu não me deste ósculo. Me Mas esta mulher não tem cessado de beijar os meus pés. 35. Since the time I came in has not ceased to kiss my feet. Ela está beijando os pés. She is kissing her, his feet. Beijar aqui no sentido grego. To kiss in the, the sense of, of the Greek way. É beijar sem parar. Is to kiss without ceasing. Come on. Aleluia. Beijar aqui no sentido grego. To kiss here in the Greek way. É beijar sem parar. Means to kiss without ceasing. She takes Jesus' feet e beija. and kisses them. Beija sem parar. And kisses without stopping. Vou te fazer uma pergunta. I'm going to ask you a question. Qual é a pessoa na terra? What is the person on the earth? Que se beija aos pés. That kisses a person's feet. Porque sacerdote? Se beija no rosto. He kisses on the cheek. Profetas Prophets se beijam na mão. The hand. A mulher está beijando os pés de Jesus. Eu vou repetir: Sacerdotes se beijam no rosto. Profetas se beijam na mão. Mas esta mulher está beijando os pés de Jesus. Jesus' feet a única autoridade na terra que se curva diante dela e beija os pés são os reis aquela mulher está dizendo saying, tu é mais que sacerdote tu é mais que profeta tu é rei e é por isso que ela está beijando seus pés só que ele não é apenas rei ele é rei dos reis king of ele é rei dos He is King of reis. ele é rei dos He reis. Is king of kings. mas eu vou te fazer uma pergunta você já viu uma criança nascer rei? child uma criança a child, ela nasce príncipe. ela nasce príncipe uma criança a child nunca is never jamais nasce nascerá rei will be born as a king. ela nasce It is born príncipe as a prince. como a morte do pai the, é que esta criança assume o lugar do seu pai só que Jesus, Jesus já nasceu rei dos reis King e eu vou lhe dizer porquê sabe por que Jesus nasceu rei dos you reis? King porque o pai dele nunca vai morrer his will never die. o pai dele vive para todos sempre Lives forever Thank you Lord, na mão de alguém aí por favor. Take someone's hand into your street. Shake their hands. Shake their hands. And say let down your hair. Worship him. Você tá no culto. You are in the service. Yes. Ora Bashura ora macanta lá manai. Às vezes. Oh glória a Deus. Glory to God. Ah, levante a mão. Just raise your hand. Tem uma unção aqui. Eu queria There's que você que recebesse. Receba dessa presença. Dessa presença de Deus. Receba essa presença, esse renovo. Na sua vida. Na sua mente. Mind, no seu coração. Heart, na sua família. In Receba. Receba em nome de Jesus. Às vezes. Sometimes, as pessoas não entendem People don't understand Tem que grita You have to salta Tem que você corre you Mas a Bíblia But the Bible não tem um programa program dizendo como você deve adorar Você adora da forma que Deus that God, que o Espírito Santo te leva a adorar Se é para ficar de pé você fica If é para correr você corre se é para gritar você grita, yell, se yell. é para ficar sentado você If fica, down, you você seated. adora you da forma que o Espírito Santo te leva you a adorar eu queria nesta noite que você mais uma vez levantasse a mão diga alguma coisa que glorifique a, just say something that glorifies God. glorifique a Deus glorifique a Deus glorifique a Deus glorifique a Deus jogue a sua timidez fora throw your, your shyness aside. aquela mulher that woman, ela não teve vergonha de ninguém ela não teve vergonha de ninguém às vezes pastor, Sometimes pastor nós nos envergonhamos we become embarrassed. nós temos vergonha we have embarrassed das pessoas que estão no culto com That are in the service with us. que estão na igreja conosco a gente fica tímido porque pode estar um doutor do nosso lado pode estar um professor do outro pode other. estar um milionário de um lado pode estar um bilionário do outro pode estar uma pessoa importante de um lado pode estar uma outra pessoa do outro lado Another person on the other side. e a gente fica com vergonha mas você deve se esquecer de todos of, o culto, everyone. o the culto service. Quem presta que a Deus the é você você que diz the says, a forma the way, a maneira the como você vai adorar that you muitas vezes nós chegamos no templo Many times we go to the e nós não estamos nem aí nós vamos da igreja porque temos medo de pro inferno. We go to church because we're afraid of going to hell. Mas Deus não quer isso de nós. But God doesn't want that from us. Você não pode estar aqui porque você tem medo de ir para o inferno. You can't be here because you're afraid of Deus going quer to um relacionamento hell. relacionamento íntimo God conosco. wants an intimate relationship with us. Quem aqui é adorador? Who here is a Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Jogue fora o medo. Throw away all your fear. você é filho de Deus you are son and of God. se curve diante dele Bow down before him. adore a ele Worship him. preste o seu culto a ele give your to him. você deve se despir you just give your, all de, de todas as coisas que atrapalhe that work você prestar o seu culto you to give your a, afinal de contas At the end of the day, você não é um fariseu você não é um fariseu o fariseu só fica olhando. The Pharisee just observes. O adorador fica adorando. The keeps, up, keeps O fariseu só faz censurar. The Pharisee just causes censorship. Mas o adorador não está nem aí. But the worshipper doesn't even care. Hallelujah. <laughs> hallelujah. Diga aleluia nesta Hallelujah nesta noite. Tonight. Diga um aleluia nesta Say noite. Hallelujah tonight. É daí que Jesus se vira para a mulher. turns to the woman. E diz para ela. And says to her. Os teus pecados. Your sins. te são perdoados. Are thee. Os teus pecados. Your sins. te são are forgiven. perdoados. Are forgiven. E disse a mulher. And the woman says. A tua fé te salvou. And, and he says to the woman, Thy faith has saved thee. Vai te em paz. Go in peace. Diga comigo, salvou. Say with me, saved. Yeah. Saved. saved. saved. Jesus, disse, a tua fé Jesus said, your faith te salvou. has saved you. A, a tua fé your faith salvou. has saved you. A palavra salvou. The word saved. É uma palavra grega. Is a Greek word. Porque esse evangelho foi escrito em grego. Because this gospel was written in Greek. A palavra salvou The word saved é sozo. Is sozo. Repete comigo sozo. Say with me sozo. Fala mais uma vez. Say it again. Sozo. Sozo significa salvar. Sozo means save, to save. Soso significa salvar Sozu e curar. Means to save. É, é Aleluia. Salvar. Aleluia, healing. And heal. Aleluia, aleluia. Yes. Soso. Significa salvar. Means to save. Soso significa. Soso means. Salvar. To save. Curar. To heal. Soso. Yeah. Soso. Não significa. Does not mean. Apenas salvar e curar. Merely save and heal. Sozo significa Sozu salvar to save curar to heal e sarar. and to, to, to mend. Deus quer sarar você. God wants to mend to heal you. Deus quer curar você. God wants to heal you. Soso não significa does not mean apenas salvar sarah and to to mend curar. to take care and to save Soso significa also means salvar to save sarah to heal curar to mend e preservar. and to preserve você não you did not understand. Sozo. É salvar. Is save. Heal. Curar, cure, and Preserve. Sozo, sozo não significa. not just mean. Apenas salvar. Just save, sarar, and heal, curar, and cure, e preservar, and preserve, sozu, sozu significa, salvar, to save, sarar, to heal, curar, to cure, preservar, to preserve, e manter seguro e leso, and to maintain you. Deus ele te guarda. God protects you. He keeps Deus ele te preserva. God preserves you. Deus ele te sarah. God heals you. Por isso que nenhuma praga chegará à nossa tenda. No curse shall Adam come to land. Give glory to God if you sozu can. Sozo, does not mean. Apenas salvar, just to save. Sarah, to heal. to cure. Preservar, to preserve. to maintain secure and significa. means. Salvar, to save. to heal. to cure. Preservar, to preserve. seguro e to maintain. E resgatar do perigo, and to rescue you from danger. Deus resgatou você God do mal. Deus resgatou você God do perigo. Deus me resgatou resgatou das do inferno. From the hold of hell. Yes. Isso aí mesmo. That's it. <laughs> Glória a Deus. Eu quero orar. I want to pray. Oh, for you. Aleluia. Play the piano, please. Eu quero amar somente a ti. Hoje Deus está aqui para te salvar, te sarar, te curar, te preservar. Aleluia. orar e depois eu vou cantar com o pastor. I'm going to pray and then I'm going to sing with the pastor. Glória a Deus. Glory Aleluia. Feche os seus olhos um pouco. Close your eyes Nos do meu país uh, Mais uma vez Eu vou A casa do Pai Eu quero o amor Da casa do meu Pai E repousar tranquilo Nos braços Do meu pai. Aí. Aleluia. Espírito Santo, esta é uma noite que o Senhor nós Esse é o momento seu com Deus agora. Curve a sua cabeça. É o momento seu e Deus. Eu gostaria que se você pudesse, você ficasse de pé. Glória a Deus. Glória a, Glória a Deus Glória a Deus Quero que você se achegasse a Deus nesse instante Libere uma palavra de adoração para Ele Diga alguma coisa que exalte o Seu nome Oh, aleluia Se você sente isso Feel this. Se você sente isso nesta noite, you tonight, verbalize uma palavra de adoração para Ele. Eu. eu vou orar por você. Mas antes, preste seu ponto de partida. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando é ver meus sonhos cancelar, cancela. Ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida e faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora eu gostaria de saber. I would like to know, se tem alguém entre nós ainda que não é cristão em Jesus? There's anyone among us who is not yet a Christian in Jesus? Eu gostaria de saber. Tem alguém? I would like to know, is there Levante uma das suas mãos para que eu possa ver você. Raise one of your hands so that I might see you. Tem alguém? Is there se tiver por favor sinalize Please, just give us a sign. Eu gostaria de fazer uma pergunta I just want to ask you a question. É, Tem alguém aqui que se afastou da igreja Se afastou dos caminhos do Senhor from the ways of the Lord. Tem alguém aqui assim Is there here like Sinalize com uma das suas mãos give a sign with one of your hands Para que eu possa ver você so that I could see you. Alguém? Anyone? Alguém? Anyone? Eu não quero que você venha aqui à frente. I don't want you to come up front Eu só gostaria de saber se tem alguém. I just want to know if there is someone. Tem. tem uma senhora ali. Não fique com There's vergonha. There. Don't be embarrassed. Tem mais alguém? Is there else que saiu da igreja? That left the church. Faz assim com a tua mão. Por favor. Please. Só para que eu possa te ver. Alguém? Anyone. Pastor Denilson. Eu nunca fui da igreja. Eu nunca fui da igreja. Tem alguém aqui assim? Por favor. Please. Se tiver alguém, sinalize com uma das suas mãos. Se tiver alguém aqui, por favor, dê um signo com uma das suas mãos. Em nome de Jesus faça In the name isso. Of Jesus, do this. Tem alguém? Is there anyone? Eu queres voltar? Do you want to return? Se tu queres voltar, if you want to come, faz back, isso agora. Then do this now. O Espírito Santo te chama de volta. The Holy Spirit calls you back volta filha come back, daughter. volta filha come back, daughter. se quiseres vem If you want to, come up front. eu quero orar por ti vem e traz tua filha eu quero orar por ti I pray for you. vem queria que vocês me tivessem como insistente. Tem mais alguém? Else? Por favor. Please. Tem mais alguém que se encontra longe da igreja, longe de Jesus? Faz assim. Church, Jesus. Just Só this. sinaliza. Just give a sign. Tem. Eu estou esperando você I'm for you. Você não vai recalcitrar contra o aguilhão de Deus to raise up Não, não Tem alguém, por favor. Tem alguém, Alguém, eu vou orar. Alguém, eu vou orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes, a gente diz que não é o tempo. Às vezes, a gente diz que não é o tempo. Mas o tempo foi ontem. O tempo é hoje. Te eu só não sei se o tempo será amanhã. Porque o amanhã não nos pertence. Is, Jesus nos chama us. hoje. Jesus Vem. Come. E eu te recebo como filho. As Tem mais alguém? Quantas pessoas aqui já servem a Deus? Come Levante a mão. Quantas pessoas fazem assim com a mão só para você? Glória so a Deus, so Glory aleluia, aleluia. Aproxime-se de alguém para você dar a mão para ele, para gente orar juntos. Glória a Deus, eu quero orar por você. I pray for you. Oh, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, Lord. Eu me dirijo em oração a ti agora em nome de Jesus. In to you now, in the name of Jesus. E eu quero te pedir por todos que estão aqui And nesta noite. Peço que o Senhor visite as necessidades de cada um. I ask you visit the needs of each Peço que o Senhor visite a família de cada um aqui. I ask Lord to visit each here. Senhor... Lord, em nome de Jesus, Jesus faz o milagre que esta pessoa necessita, esta pessoa precisa, seja no seu sentimento, seja no seu corpo físico, body, seja no seu trabalho, work, seja na sua família, family, se, em, em, na área que força, eu te peço, you, em nome de Jesus, Jesus faça o milagre, miracle, faça este milagre. Do this miracle, Deus, God, em nome de Jesus, Jesus, destrua toda a força do mal. All the power of the enemy, toda letargia. Todo sono profundo, all deep sleep, todo fastio espiritual, all toda falta de desejo, all lack of desire, todo fervor, all lack of fervor, tudo aquilo, Senhor, que tem tirado essas qualidades dos teus filhos, que culture. o Senhor possa arrancar Lord, e colocar dentro deles fome sede da tua palavra sede e fome da tua presença aviva esta igreja a cada dia abençoa as famílias não só esta igreja abençoa esta cidade nós declaramos que esta cidade pertence ao Senhor Jesus e que a unção a graça o poder que está na vida de cada pessoa que te serve Life that Possa meu Deus God, that Atingir toda essa cidade Impact this whole city. Em nome de Jesus, Jesus. Abençoe o pastor desta igreja Bless A sua família Os operários desta igreja Abençoe a todos Em nome de Jesus, Jesus. Abençoe este garoto Bless this young man Que está me interpretando o Senhor Faça da vida dele Faça na vida dele, life, life, na vida dele Lord, Tudo aquilo que tu pensou eu sei, ó oh Deus, God, que tu tens um propósito na That vida desse rapaz. Concretize esse propósito. Hallelujah. Eu Jesus. estou abraçado Jesus. com ele aqui. Here, porque eu ministro sobre ele a unção him. do meu ministério. Eu ministro sobre ele a him. ciência da tua palavra. Eu ministro sobre a vida dele. A unção, meu Pai, do conhecimento. Que esse jovem. Oh, aleluia, que este jovem Senhor, possa fazer algo extraordinário para ti nesta nação, use ele como instrumento, Ramanda canta Ramanaia, eu profetizo sobre a vida dele que a partir de hoje fale na sua língua, fale a partir de hoje today, a vida dele his life não será mais a mesma will porque Deus vai te usar porque Deus vai te usar te usar te usar te usar te usar, we'll te, usar. We'll te usar para a glória do seu nome For the glory of his name. repose sobre ele Pai May it fall upon him, peço aqui o pastor Pastor vem cá, Pastor Sozzi, vem cá, abrace esse rapaz aqui, glória a Deus, esse jovem que você está vendo aqui é um jovem muito ungido, cheio de conhecimento, glória a Deus, eu quero que ele abrace você, glória a Deus, abrace ele, ele está impactado, ele está em. ele está lá agora Ei, Diga glória a Deus. Say glory to God. Você precisa dar lugar para Deus operar. You need to have to give a chance. Você precisa abrir o coração para Deus operar. Open your heart tonight. Solte os cabelos. Let down your hair. Yes! Solte os cabelos. Let down your hair. Se desprenda de você mesmo. Open yourself. Tem uma unção aqui nesta noite que quebra o jugo. Receba na sua vida. Receba na sua vida. Receba na sua vida. Receba na sua vida em, em nome vida. de Jesus. Jesus Que caia por terra Todo acomodismo comodismo. Olhem aqui para mim um pouco Se vocês não sabem know, Nesta nação nation, Nas décadas de 60 e 70, the, de, uh, the, the, the 70 Os jovens dessa nação the, the Profetizavam nas praças dessa cidade Eles falavam em línguas estranhas nas praças da cidade o Dr. Billy, Graham, uh, Dr. Billy Graham o maior evangelista do século the evangelist in the, in the ele escreveu um livro intitulado saying, o jovem the, the youth e Jesus, Jesus. é Jesus, it is Jesus e o jovem and the youth. e ele fala neste livro and then it says in this book que esta nação that it ardia no fogo do avivamento In the fire of the revival. Então, And then, eu tenho algo para dizer para você: Deus não mudou, Deus não mudou. Deus é o mesmo God is the same. somos nós que mudamos We are the Deus ainda é o mesmo God is ontem the same. So hoje today, e será eternamente então receba receive, da graça receive, da alegria e a alegria glória a Deus Glory to God. quem pode aplaudir a Jesus nesta Amém, noite clap your glória a Deus aleluia tem algo mais para lhe dizer, para encerrar. One more thing I stop. I Tudo o que o Brasil vive hoje lives today, saiu daqui. Quem já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Quem já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Azusa? Lá em Los Angeles, da Califórnia. In Los Angeles, California. O Brasil vive um avivamento. Melhor viveu. Porque hoje está descendo a ladeira. Porque está perdendo o avivamento. Porque a teologia da prosperidade the tomou conta das igrejas. E o ter And now, ter carro and to have, casas have cover, fama house, ter tudo thing, and é mais importante important do que ter a unção de Deus the, the para, mim for me, not. para mim não para mim não para mim o mais importante me, é ter a unção dele and have the, and his e as demais coisas o Senhor acrescenta na sua vida aleluia não deixem Don't let O espírito de vocês morrer Don't let your spirit die. Busque a Deus Seek God. Chore uma lágrima Chore <risos> Chore na presença Cry dele in the of the Lord. Levante as mãos Raise your hand <risos> Aleluia Me aqui. Mas por mim, But for me, Eu ia ministrar sobre vocês me, aqui com pastor Leandro, que a gente ia ficar até meia-noite. I will stay here until midnight. Eu não me contento. When I'm happy. Eu não eu não fio eu eu não eu, eu, eu não estou satisfeito. I'm not satisfied with just. Como os Estados Unidos no sentido espiritual. With the United States in a spiritual sense. Vocês podem muito. Maybe you are. E Deus está pronto para fazer, muito fazer muito, através de vocês. Muito obrigado por assistir a mais um culto conosco. A New Generation terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor. Escreva para nós e compartilhe conosco como este serviço de transmissão tem abençoado a sua vida e de sua família. Deus o abençoe com uma ótima semana. Thank you very much for watching another service with us. New Generation will have great satisfaction in getting to know you better. Write to us and share with us how this broadcast has blessed your life and your family. God bless you with a wonderful week.